Olha, a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A coisa mais importante na vida de um ser humano, mais importante, é o conhecimento de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar conhecimento de Deus na sua vida, na minha vida, e na vida de todo aquele que crê no Senhor como pastor. Conhecimento, conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, esta é a verdadeira revelação. Nada me faltará, não vai faltar nenhum conhecimento. Você vai estar conhecendo a Deus conhecendo a Jesus e ao Espírito Santo. Quantas vezes Jesus revelou e disse, Vós vistes a mim, estão vendo o Pai? Como pergunta, onde está Deus? Olhem para mim, eu e o Pai somos um. Amados, o que me impressiona é que o entendimento espiritual... Ele só é permitido pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode permitir que eu e você venhamos a compreender e entender a espiritualidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As pessoas pensam sempre pelo lado material. Mas eu chamo você a uma revelação. Pense pelo lado espiritual. Nada me faltará. Vai vir visão, revelação, conhecimento, entendimento, compreensão de Deus, da palavra do Evangelho. E quando vier para você a revelação, a palavra, o conhecimento, quando Deus se mostrar para você através do Espírito Santo, Ele vai falar com você, Ele vai conversar com você e com certeza você vai ouvir a voz de Deus, vai aprender a ouvir a voz de Deus. Não se engane a Bíblia fala de um Deus vivo. Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, mas também é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Ele está vivo e ele ouve e ele fala, e ele caminha no nosso meio. A visão e a revelação do Espírito Santo vem conforme a nossa fé. Quando eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu creio desta forma, aí vem a revelação. Então, receba, meu irmão, a revelação do Espírito Santo. Neste momento,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 Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.